Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quem fala aqui mais uma vez é Everton Damasceno, do canal Preparando para o Arrebatamento. Todos, todos nós sabemos que Jesus ele está às portas e nós devemos viver de acordo com a vontade do Pai. Né? Então, o que, que acontece? Hoje eu quero trazer uma breve mensagem falando de dois tipos de crente, os crentes que esperam Jesus hoje e os crentes que não tá, não tá enxergando que a volta de Jesus é para hoje, então eu quero falar alguns textos bíblicos aqui, é, só para fazer mesmo uma, uma comparação. Eu, particularmente, eu não consigo viver sem olhar para o alto. Eu não consigo viver sem ser para Jesus. Tudo que eu faço é para Jesus. Eu falo de Jesus para todo mundo. E eu só consigo viver para Jesus. Eu não consigo viver olhando para as coisas da Terra. Então, tem os crentes que esperam a volta de Jesus para hoje. Porque esses crentes eles, eles olham os sinais. Eles estão atentos com a palavra e estão vendo os sinais que Jesus deixou. E lá em Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 17, está dizendo isso. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer. E ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão a sinagogas e prisões e vocês serão lev levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa de do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o, com o que dirão para se ofender, pois eu lhe darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês até a morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então nossa nós vemos aqui os sinais que Jesus deixou é, para gente saber que a vinda dele estava próxima. Está próxima, né? Guerras, rumores de guerras, terremoto, doenças, né? Os, os, os parentes próximos nossos irão, iriam virar as costas para a gente. Então, muitos iam ser presos, outros mortos. E isso tá, tem acontecido muito hoje, do, de 1900 para cá, principalmente, tem acontecido muito isso. E nós olhamos esses sinais de Lucas 21. Por isso que nós acreditamos que Jesus está às portas. E em João 14, versículo 1 a 3, diz assim: Não se tube o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos, la e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Estejais vós também. Então, Jesus ele falou para os discípulos dele naquela época que ele ia preparar um lugar para a gente e depois ele ia voltar e ia buscar a gente. Então, nós queremos que Jesus volte logo para que, que nós possamos ir com ele. E graças a Deus nós entendemos que o tempo é agora. Tem os crentes que não esperam a volta de Jesus para hoje não esperam para essa geração, e, é, na minha opinião, não estou afirmando que eu sou o dono da verdade, não é isso, mas, na minha opinião, isso é pretexto para pecar. E... em Osé no texto de Oseias, meu povo foi destruído porque... Faltou-lhe conhecimento. Aqui no texto está falando para Israel. Mas isso cabe para nós hoje. Porque quem não lê as escrituras, quem não tem o entendimento da palavra, quem não tem o discernimento do Espírito Santo, realmente, infelizmente, não vai entender as coisas. E quem acompanha de perto, quem está é, atento atento às Escrituras, à Palavra de Deus, sabe que o tempo chegou. É para essa geração. Nós não sabemos se é hoje, nós não sabemos se é esse ano, se é ano que vem, se é daqui cinco anos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o tempo chegou. Esse é o tempo da volta de Cristo. Então, eu entendo que muitos não enxergam por, por falta de conhecimento, mas também tem gente que não quer enxergar porque gosta da vida terrena. Então, estão inventando pretexto para pecar. Infelizmente, muitos crentes são assim, muitos evangélicos são assim. Tem o, os evangélicos que vivem como o apóstolo Paulo que isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Lá diz assim, Dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui nesse texto dá para notar que Paulo, ele já acreditava que Jesus ia voltar no tempo dele. Aqui é claro, você pode perceber no versículo 15, que diz assim, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e no 17 ele também fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo aqui, 1900 anos atrás, ele já acreditava que Jesus ia voltar na época dele. E nós hoje devemos pensar assim também, nós devemos viver como Paulo viveu naquela época, acreditando que Jesus vem no nosso tempo. Porque é isso que nos dá força, é isso que nos motiva cada vez mais a falar de Jesus, a pregar o Evangelho, a viver de acordo com a vontade do Pai. É isso que faz a gente querer ser moldado. Querer arrepender dos pecados. E todo mundo precisa viver assim, acreditando que Jesus vem hoje. Tem também os crentes escarnecedores. Está aí segundo a Pedro, versículo, capítulo 3, versículo 3 e 4, que está escrito assim. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui está falando que nos últimos dias, né? As pessoas iam estar vivendo segundo as, os próprios desejos carnais deles. Eles não estariam mais acreditando na vinda de Jesus. Por quê? Porque, eu, infelizmente, tem muitas pessoas hoje assim. Ah, desde que o mundo é mundo, eu sempre ouvi falar que Jesus está voltando e Ele não volta nunca. Então, Ele não volta. Se Ele não vem hoje, Ele não volta mais. Esses são os escarnecedores de hoje. E tem muitos crentes que estão vivendo desta maneira. Tem também os crentes que vivem olhando para o alto. Que é igual como eu disse no início. Eu não consigo viver sem olhar para o alto. Né? Versículo, capítulo 3, versículo 1 a 4 de Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentada à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois, você, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós que acreditamos na vinda do Senhor Jesus, nós já estamos olhando para o alto. Nós vivemos olhando para o alto, é, buscando as coisas dos céus, tentando entender as coisas dos céus. E é isso que agrada a Deus. Porque quando Jesus voltar, nós vamos já estar olhando e esperando ele para ser arrebatado. E isso nos alegra muito. Infelizmente, tem os que vivem olhando para a terra. E aqui eu quero encaixar o texto de 2 Tessalonicenses 4:4 que diz assim. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimento dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, infelizmente, Satanás cegou o entendimento dos crentes, dos evangélicos, os incrédulos que não têm fé, eles não acreditam que Jesus vem agora. Muitos estão vivendo de qualquer maneira. E Satanás que tem feito isso com eles. Eles não querem enxergar. Né? São crentes rebeldes. Infelizmente. É, e só há um caminho a seguir. Ou você espera Jesus para agora. Na sua vida. Enquanto você estiver vivo. Ou. Você não espera Jesus para agora. Porque é impossível uma pessoa esperar Jesus agora viver buscando coisas da terrenas então para explicar isso melhor eu vou ver aqui também Gênesis 3:19 Gênesis 3:19 está falando assim ó no suor do teu rosto comerás o pão até que torne a terra ou seja até que morra porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Te tornarás. Então aqui está falando que o homem ele vai ter que trabalhar para ele ter o sustento da casa dele. E por que, que eu estou falando isso? Porque, é, por causa disso que eu falei há pouco, não tem como a pessoa viver buscando as coisas da terra. Mas o que é, que é as coisas da terra? É a pessoa viver simplesmente para conseguir bens materiais. E eu li o 3.19 para mostrar que a pessoa ela tem que trabalhar é para conseguir as coisas que ele necessita. No suor de teu rosto, ou seja, do fruto do seu trabalho, você vai conseguir o que você precisa para comer. Então esse texto ele diz isso. Infelizmente, muitas pessoas é, estão vivendo... Estão vivendo só para buscar coisas terrenas. É mansão, é carrão, carrão do ano. Não que não possa ter. Pode ter sim. Se você tem um bom trabalho, se você estudou para isso. Se você tem condições, você pode comprar. O que você não pode é viver para isso. Isso tem que ser consequência do trabalho. Isso não tem que ser consequência da sua ganância. Não é isso. Tem que ser consequência do trabalho. Eu posso muito bem... Viver buscando as coisas do alto, mas se eu tiver dinheiro para comprar uma mansão, eu posso comprar, não tem nada a ver, mas infelizmente tem gente que esquece Deus e vive só para conseguir isso. Nossa, eu tenho que conseguir minha casona, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou poderoso, tem gente que vive assim e isso tá errado, né. Porque como que uma pessoa que está buscando as coisas da terra pode estar tá esperando Jesus? É impossível disso acontecer. Então, é, amados irmãos e irmãs, busquem as coisas do alto, não as da terra. Jesus ele está preocupado é com sua vida espiritual e não com a material. E eu quero ler aqui. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21, que está falando o seguinte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus aqui ele foi claro, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará nos céus. Tem gente que vive é, buscando as coisas da terra, pondo Jesus é em segundo plano. Infelizmente, esse versículo aqui é claro. Quem não faz a vontade do Pai, infelizmente, não vai entrar no céu. E João, capítulo 4, 24, diz que Deus ele é Espírito e importa que os que adoram, o adoram em espírito ou em verdade. Ou seja, todos nós temos que viver em espírito e em verdade, porque Deus ele é espírito. Então, não seja carnal. Não seja carnal, porque quem for carnal, está correndo um, um sério risco de perder a salvação. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então você tem que pôr primeiro Deus em primeiro lugar. Coloque Deus na frente que as outras coisas serão acrescentadas. Infelizmente, tem pessoas que colocam Deus em segundo plano. Isso é muito sério. Tem muito tem muito evangélico carnal, está vivendo de acordo com a carne. E isso é perigosíssimo, muito perigoso. O versículo de Mateus 6,33 diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Seja justo. Não peque. Tente não pecar, né? Vou falar para tentar não pecar, porque é praticamente impossível. Mas tente não pecar. Não roube, não mate, não decalote, não adultere. Não cometa pecados. Mas se pecar, existe um advogado que... Para nos ajudar, para nos defender. E as, mas só que, igual eu falei aqui, a gente põe Deus na frente e as outras coisas são acrescentadas. O versículo de Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 e, 16, 25 e 26, diz assim. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vinda, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há em vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tem vós mais valor do que elas? Ou seja, se Deus ele cuida das aves, que não precisa nem plantar e a comida está lá para elas? O que dirá de nós? Tão amado irmão e irmã, não precisa ficar igual um doido trabalhando aí domingo, feriado. Tudo por causa de ganância material, não. Deus ele já vai dar alguma, já vai dar um alimento para a gente. Ele já vai dar para nós o que vestir, lugar para dormir. Não precisa ficar nessa doideira, não. Essa correria. Isso é falta de fé, essa é incredulidade. Deus, Ele cuida de nós. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Tem muita pessoa que vive só para o dinheiro, coloca o Deus mamô na frente de Deus, do Deus verdadeiro. Isso é perigoso. Tomem cuidado, o tempo chegou, Limpem suas vestes. Quando eu falo isso. Estou falando para mim também. Nós devemos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias. E para finalizar. Joel. Capítulo 2. Versículo 28 a 32. Onde. O é, profeta aqui. Ele profetizou. Que no nosso tempo. Deus ia dar. Muitos sinais para nós. Sinais que já acontecem. Mas infelizmente. Está em descrédito. Por causa de que? Por causa do Deus desse mundo. Que é Satanás que cegou o entendimento das pessoas. Mas graças a Deus. Tem muitos que ainda. Conseguem enxergar a glória de Deus. E, Joel. Joel. Capítulo 2, versículo 28 a 32, diz assim. E a de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre, to, to, sobre os servos e sobre as servas, Naqueles dias derramarei o meu espírito, está falando de hoje, o tempo que nós vivemos hoje. E mostrarei prodígios nos céus, sinais nos céus, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Está falando aqui de vulcões, estamos tá falando de queimadas, muita coisa que está acontecendo na terra. Terremoto, no 31, o sol se converterá em trevas, eclipses solares, a lua em sangue, está tendo muita lua de sangue, como nunca teve antes, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que a gente bate na mesma tecla, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje. Espere Jesus como se ele fosse vir hoje. Esqueça o passado, esqueça ontem. Olhe para hoje, não olhe para amanhã. Amanhã pertence a Deus. Esteja preparado hoje, porque Jesus está voltando. Deus, ele quer que a gente olhe hoje. Quer que a gente esteja preparado hoje. É hoje. Ah, mas e se Jesus não vir hoje? Se Jesus não vir hoje, quando for amanhã, aí sim, você vive hoje. De novo. Como se Jesus fosse vir hoje. Eu não sei dia, eu não sei hora. E não preciso saber, mas nós temos que viver como se Jesus fosse vir hoje. Uma coisa é certa, os sinais estão aí e Jesus está voltando. Fica com Deus, fica na, na paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.